Oi, eu sou o Luiz Capano e hoje vou mostrar para vocês quatro novos kits de pratos da Zildia. A ideia foi achar a combinação perfeita para cada estilo musical. Sabe aquela dúvida que rola de vez em quando? Qual prato é melhor para tocar pop, para tocar rock, jazz, country, etc? Pensando nisso, a Zildia montou quatro kits, que são rock, gospel, country e worship. Os pratos e as séries foram escolhidos a dedo, só tem coisa fina da Zildjian. E uma coisa muito legal é a economia. Esses kits podem custar até 40% a menos do que se você comprasse os pratos separados. Vale a pena, né? Esse é o kit gospel, com pratos da série a Custom. Ele vem com um chimbal Master Sound de 14, um Fast Crash de 17, e um Effects de 18, e um Ride Medium Thin de 21, uma série especial de aniversário. Os pratos são brilhantes, definidos, são rápidos com quei curto. Eles foram escolhidos por essas características que combinam com o jeito de tocar dos bateras de gospel, os acentos e fraseados com velocidade.